Olá, bem-vindos aos dias da Casa Sustentável uh, da Leroy Merlin. Uh, hoje estamos aqui para apresentar, portanto, a Dirupe uh, com o conceito de alta decoração, uh, Philosophy, uh, que é uma tinta uh, de alta decoração, como disse, indicada para interior. Um, e que está presente em todas as lojas da Leroy Merlin. Esta tinta uh, tem, uh, tem a particularidade de, de ser lavável, de aceitar retoques, é resistente a fungos e ecológica. Como, estava, como estamos a falar dos dias de sustentabilidade, uh, esta tinta portanto tem a classificação A mais uh, que, que permite portanto identificar que a tinta, após a sua aplicação, os compostos orgânicos fláteis são muito reduzidos, ou seja, menos de um grama por litro, o que traz alguns benefícios para nós uh, e para o meio ambiente. Também apresenta, portanto, o rótulo ecológico europeu, uh, que nos permite que todo o processo produtivo e todo o processo de uh, componentes uh, tem um, é, menos é, menos é, ai, é mais inofensivo para uh, os seres humanos e para o meio ambiente, quer a nível de saúde, a nível de ecossistema e, portanto, temos esta preocupação a nível ambiental e de saúde. Uh, esta tinta está presente portanto, em todas as loja lojas de Roamberlan, como disse, em 12 cores um, e também. Uh, são inspiradas, portanto, uh, na filosofia de vida, a nível de, de, de cores, apresenta 12 cores, uh, desde um, um rosa Himalaya, um cinzento vulcano, um branco Sophie, portanto, temos desde cores mais fortes e mais... Uh, e mais claras. E vamos, portanto, agora apresentar-vos aqui um esquema de pintura uh, tradicional, uh, neste caso, uh, sobre gesso cartonado. Uh, também pode ser aplicado em estuque e também em madeira. Uh, e vamos, portanto, exemplificar agora com uma aplicação em gesso cartonado. Uh, começamos, portanto, por delimitar aqui a zona uh, com uma fita, portanto, como poderemos agora exemplificar. Eu já pus aqui algumas fitas, mas a exemplificar nunca, nunca esquecer esta parte inicial. Não esquecer também a parte de segurança quando vocês estão a pintar. Estou com os óculos, com os óculos de segurança, é muito importante, vocês não querem estar uh, a pintar um TED, por exemplo, e estar a cair tinta para os olhos. Muito importante a parte da segurança também, vocês também estarem uh, atentos a isso. Um, eu vou exemplificar aqui, como o Bruno disse, aqui o esquema de pintura. Vamos usar, vamos aplicar primeiro aqui um primário. Nós vamos a, a aplicar aqui um primário, que é um primário pleolite, que também está disponível aqui nas lojas de Romerlan. Uh, é, um, é um primário à base de resinas Pleolite. É também muito indicado para fachadas, porque tem... Uma, uma indicação também uh, anti-alcalina, ou seja, vai eliminar alguma acidez que uh, que as paredes tenham, mas também no caso de tintas que tenham tenham pigmento, no caso no caso da filósofia, tintas que tenham uh, com, ou no fundo tintas com cor, este, este primário vai fazer uma boa uh, agregação de, de, dessas tintas à parede. Por isso é o primário que nós vamos usar. Vamos fazer aqui uma, uma aplicação primária aqui do primário. O ideal seria sempre Mexer também uh, as tintas, ou neste caso os primários, eu já os mexi. Muito importante esta parte de mexer também as tintas, porque normalmente porque as resinas vão-se vão -se, uh, acumulando em camadas, e se nós não, não fizermos este passo, não estamos a usar todo o, um, lá, todo o potencial da tinta. Desde a resina fica em cima, outros produtos ficam em baixo, então temos que mexê-la sempre muito bem. Há algumas máquinas para isso, ou se não, se não quiserem, portanto, podem, às, vezes, com, às vezes com um bocado de, de madeira, pode ser feito. Vamos então fazer aqui uma, aqui uma aplicação. Obrigado. Este gesso, este gesso uh, cartonado já, já está lixado, já, já está tratado. Não se esqueçam depois de... Uh, limpar muito bem o pó que este tipo de, de material deixa sempre muito pó uh, agregado caso contrário, uh, pode a tinta ter algum, algum momento em que, em que um, poderá sair vou então fazer aqui a aplicação primário é necessário ter a, com muitas uh, uh, atenções em relação à maneira da, da aplicação. O suporte tem que estar bem filmado, podemos dizer assim, com o, com o primário. Não se esqueçam de pôr as fitas sempre à volta das, das tomadas, dos, dos, dos interruptores. Embora, e no, esta tinta, é que eu vou falar assim, que uh, o Bruno tem a falar, a filósofo tem uma particularidade que é Uh, que aceita retoques. Imagino quando estão, quando ainda está em úmido, uh, vocês esquecem que há ali um pequeno parte, uma pequena parte, uma, uma, uma pequena parte ali, ali do ali do interruptor que não ficou uh, feita ou, ou tal mal pintada, vocês podem lá ir com esta tinta e fazer essa tal, uh, esse, esse tal arranjo junto, junto desse, desse tal interruptor ou dessa tal uh, tomada, que ele aceita perfeitamente esse, esse retoque sem sem deixar a marca. Este primário é muito fácil de aplicar. Pronto. O primário está aplicado sobre o suporte de gesso, gesso cartonado, neste caso da Pladur. E vamos, uh, vimos agora deixar lo secar. Ou seja, ele tinha que demorar algumas horas a secar. Não vamos estar estas horas aqui. Vamos usar já uma placa que eu tenho aqui que já está, que já está pintada. E que Só já está para seca. recordar, neste caso, este produto... Uh, uniformiza o substrato e o, teu, o seu tempo de secagem, portanto, é de 4 horas. Passadas essas 4 horas, já temos, portanto, a superfície completamente seca, bastante lisa e agora passamos para o uh, Philosophy e escolhemos, portanto, a cor cinza vulcano. Depois do substrato estar seco, passadas 4 ou 8 horas, das quatro horas perdão, de ter aplicado. Portanto, o primário está completamente seco, bastante uniforme, que é uma particularidade deste primário. Como o, meu, como o Mauro disse, este primário está disponível em todas as lojas de Romerlan, eh, portanto bem. Um, ser em 4 e 15 litros. Vamos então agora passar, portanto, para a aplicação da tinta Philosophy. Nós optamos, portanto, pela cor cinza vulcano, que é uma cor bastante de conforto uh, e que realmente cria algum contraste e conforto, portanto, aos ambientes. E, e portanto, uh, aplicamos, vamos aplicar então esta cor. É recomendado sempre a aplicação de duas de mãos. Vamos aqui exemplificar com a aplicação de uma de mão, que o Mauro vai fazer. Como também disse, a tinta também é indicada, portanto, para agitar antes da sua aplicação, mantendo, portanto, as fitas e agora passando, portanto, para a aplicação hum, da primeira de mão. Vamos então. Esta tinta, como o Bruno disse, a base dela, a resina... É uma base vinílica, uh, nós estamos, é, ou seja, não, é, não, não tem muita diferença em relação às resinas acrílicas que nós uh, costumos trabalhar. As principais diferenças são a nível de uh, opacidade, cobertura. Tem muito mais cobertura do que, do que as tintas acrílicas uh, que nós normalmente trabalhamos, como por exemplo a Drup tem a, a, a 3 em 1. o referiu, portanto a cobertura é bastante boa, obviamente estamos a aplicar a primeira de mão Uh, sob um substrato branco uh, e que obviamente requer, portanto, a segunda mão. Esta característica de ser vinílica também uh, faz com que a superfície, obviamente depois aplicada, uh, crie, portanto, aqui uma lavabilidade acrescida, o que é fantástico para interiores, em que temos ambientes com, com gorduras, uh, com pó e faz com que rapidamente, com um pano úmido, conseguimos, portanto, limpar a superfície. Esta primeira de mão obviamente fica sempre mais uh, translúcida e obviamente quando secar uh, nota se portanto aqui uma uma acentuada uh, portanto cobertura uh, da superfície. As tintas vinílicas, como o doutor falou, já temos tem uma cobertura, embora a 3 e 1, já, para quem já experimentou, sabe que tem uma, uma cobertura uh, acima da média. Se vamos experimentar este nota, ainda mais cobertura, ou seja, logo na na primeira mão vai haver logo diferença entre uma e outra. Pronto. Este plano, este plano já está, uh, já, tem, já, já tem a, a, a filósofa já pintada, neste caso o cinza vulcão, cinza vulcão. Lá está também, deveríamos ter também esperar cerca de uh, 4, horas. 4 horas para okay. deixá-la secar. Passadas 4 horas, aplicamos, portanto, a segunda de mão e a seguir ficamos com o efeito final, portanto, de, da aplicação. Bom, agora vamos dar início, portanto, à, à pintura sobre superfícies em madeira, com a aplicação, portanto, do símbolo desta gama de tinta Philosophy como a mandala. Como vos disse, esta tinta tem a valência, portanto, de ser também aplicada em madeira, portanto, é um produto com ah, várias ah, possibilidades de pintura de substrato. Como ela é uma superfície em madeira, vamos portanto começar com a, com a aplicação, uh, tanto com um pincel mais uh, estreito e depois com uma trincha mais larga, com a aplicação portanto, de um primário para madeira. Este primário permite portanto, alisar o substrato e criar portanto, aqui uma base de aplicação uh, mais sustentável sobre uh, portanto, peças em madeira. O Mauro vai então aqui exemplificar. Vamos usar aqui o primário para, para madeira, este primário também, aliás, todos os produtos que estamos a usar também estão disponíveis aqui nas lojas Rua Merlin. Vamos fazer aqui a aplicação do primário. bem o objeto com neste caso a mandala para depois haver uma boa agregação da tinta aqui à madeira Este primário, portanto, podem encontrar em 0,75 e 5 litros, nas lojas de Flamerlan uh, e neste caso vai permitir claramente criar uma ótima uniformização da madeira, portanto, todo, como é um elemento natural, faz com que toda a, toda a, a superfície da madeira fique mais estável e consistente uh, e depois o que irá, irá permitir, portanto, criar aqui uma melhor aderência uh, da tinta. Este primário, depois da sua aplicação, como o Mauro já exemplificou, passadas, portanto, quatro horas, podemos então começar com a aplicação deste caso de Philosophy. A cor, portanto, que nós escolhemos de Philosophy foi o amarelo gold, isto é um esquema de, de, de decoração, portanto, uma sugestão que cada cliente pode optar pela que melhor, portanto, se enquadra o seu perfil. Um, e faz com que faça uma decoração bastante, bastante, portanto, tendência étnica, que é o que nós pretendemos, portanto, para as nossas casas. Mauro, sim, portanto, passado eu Eu quatro, já, eu já fiz uma... A secagem deste primário são, são quatro horas, como o Bruno estava a falar. Eu já tinha feito aqui uma, uma aplicação de outra mandala, também com o primário, que já está mais do que seco. Portanto, esta era aquela mandala que nós vimos, mas já com o primário aplicado e seco. Neste caso... Vamos então fazer aqui a aplicação do é o amarelo gold, não é? Exatamente. O, do amarelo gold, lá está, nunca esquecer de mostrar bem a tinta, eu já, eu já as mostrei todas. Como podem ver, a nível de cor, é uma cor bastante forte e vai ficar espetacular aqui nesta, neste trabalho que nós estamos a fazer, neste esquema de pintura. Mesma tinta, vinílica, tudo, em termos de cobertura, o mesmo tipo de cobertura que nós temos nas outras. Não esqueça que esta tinta, além de madeira, também dá para a parede, não é? como nós exemplificámos há pouco. Acho que é daqueles, é daqueles trabalhos que todos nós conseguimos fazer em casa, sem, sem grandes uh, preocupações de saber como é que se faz, como é que não se faz. Aliás, a tinta é, é muito fácil de aplicar, tem uma boa cobertura, não, é, não é necessário estar com muitos problemas em relação a essa questão mais... A parte mais, mais técnica vai lá deste tipo de produto, que é a grande vantagem da, da gama e também. e nós nestes últimos meses infelizmente habituámos a estar a trabalhar muito em casa este tipo de coisas, estas bricolagens é mais uma que podemos também fazer bom, isto é um exemplo que nós podemos fazer aqui com o Amarelo Gold, depois era continuar este trabalho toda à volta, deixar-o secar também e depois fazer mais uma de mão, fica um trabalho muito bem feito, se nós dermos mais uma, uma, uma de mão neste tipo de, neste tipo de suporte vou mostrar Lá está um trabalho já feito com este, com este produto. Vamos por aqui. Para quem seja, portanto, mais artista, também pode, neste caso, preencher com várias cores e as cores que mais gostar. Neste caso, nós optamos, portanto, só para um, neste caso, para um amarelo gold, que é uma cor bastante quente e que achamos que resulta bem num ambiente, portanto, mais moderno, mais com o um estilo muito mais da nossa filosofia que é um estilo Bauhaus e que vai ao encontro, portanto, desta nossa sugestão de decoração. Estas cores, aliás, eu só gosto muito das, das, das cores daqui da, daqui da Philosophy e uh, ali a parte ecológica, a uh, parte também uh, decorativa, para nós temos este tipo de cores em casa. Temos um verde, um verde jade, que é um verde muito, e também um azul, vários tipos, vários tons de azuis, uh, que estão neste momento muito na moda e nós podemos, perfeitamente, fazer algo deste género com outras cores também. este, O esquema de pintura que nós pensámos fazer... Uh, foi colocar esta mandala numa, numa vai lá, lá, visualizar como se fosse uma parede de gesso cartonado e vamos uh, exemplificar. Agora já temos, portanto, todas as nossas peças aplicadas e secas, portanto, tanto a mandala como a simulação da parede. Uh, esta foi a nossa sugestão de cores. Uh, como podem ver, nós apresentamos 12 sugestões de cores, 6 cores mais suaves e 6 cores mais intensas. Este é um amarelo, uh, portanto, gold, isto é um cinza vulcano, são cores mais quentes e que me transmitem alguma tranquilidade dentro de casa e conforto. Temos, portanto, seis cores mais uh, claras e neste caso, em termos de sustentabilidade, são mais eficazes porque trazem luz para o ambiente. Uh, ambientes com pouca iluminação natural, abrem os espaços uh, e conferem, portanto, aqui uma sustentabilidade e necessidade de luz elétrica menor. Obviamente, temos de ter em conta o tipo de iluminação que utilizamos em casa, em termos de sustentabilidade, neste caso, um tipo de lâmpadas mais adequado e mais sustentável. Obviamente, luz natural faz todo o sentido em numa decoração e, neste caso, não podemos esquecer a cor da iluminação. Há a iluminação amarela, há iluminação branca e, neste caso, os ambientes muito brancos também refletem muito, muita luz e trazem alguma frieza ao ambiente. Obviamente, cores mais quentes, que são o caso deste amarelo, trazem também algum conforto. E neste caso o cliente opta àquela que se sente confortavelmente. Como o nome de, de, de filosofia diz, isto é a filosofia da nossa casa e, portanto, temos que nos adequar àquilo que a nossa necessidade de organismo uh, uh, portanto, requer. E agora vamos exemplificar, portanto, aqui com uma parede. Vamos, portanto. Uh... Nós já colocamos aqui só para nós para ter uma ideia Espera daquilo tudo. que nós podemos, podemos fazer aqui, e colocar aqui a mandala como objeto decorativo na, na parede. Portanto, este será, no fundo, o esquema de pintura que nós, que nós uh, fazemos hoje. Cinza Vulcão, cinza Vulcan e o amarelo gold. Usamos o, o primário periolite na base de, do cinza Vulcan uh, e aqui usamos o primário para madeira. Okay? E agora podemos ver, portanto, esta questão das cores que falámos. Neste caso temos um branco Sophie, portanto, que é a questão da tonalidade branca, como referimos. Já temos, portanto, aqui a aplicação, portanto, do, deste caso, de um parafuso adequado para a Pladur, em que vamos, portanto, verificar aqui a questão da importância das cores, da sustentabilidade para a nossa casa. Aqui conseguindo, portanto, um ambiente bastante mais claro, com muito mais luz e um efeito completamente diferente. Uh, aqui, portanto, o esquema de aplicação foi exatamente o mesmo, portanto, o primário de Pleolite portanto, para alisar aqui o substrato e criar uma ótima aderência. Neste caso, para Madeira, uh, o primário para Madeira e depois, obviamente, aqui com as duas mãos de philosophy. Há um mundo por descobrir por trás da Filosofi. Uh, existem, portanto, 12 cores adequadas a cada tipologia de pessoa, a cada tipo de necessidade, a cada uma das cores que, que, que mais se identifica consigo. E convidamos todos a vir a uma loja de Merlan, conhecer filosofia, todos os produtos da gama de Irup, tem muito para descobrir, existem muitas novidades para vir e por isso convido-vos a vir a uma loja e a escolher a sua filosofia de vida. Obrigado. Obrigado a todos.